Oi gente, aqui é o Silvino e eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu estou lançando a campanha de financiamento coletivo da gravação do vídeo manifesto Uns A música foi lançada no ano passado e ela é uma homenagem à nossa ancestralidade enquanto pessoas LGBTs. É uma homenagem às nossas identidades, afetividades e sexualidades, porque somos milenares. Os nossos corpos e os nossos afetos são milenares, é parte da humanidade, né? Além disso, a música traz na sua letra é, a seguinte frase A gente não existe na BNCC, a gente não existe para o Congresso Conservador A gente não existe para quem prega ódio ao invés de amor E ela toca no ponto de identidade de gênero e orientação sexual ter sido suprido do texto final da Base Nacional Comum Curricular, que está aí modificando, a partir deste ano, toda uma questão da base de educação do nosso país. E eu não tenho mais vergonha de falar, enquanto bicha, enquanto gay, enquanto uma pessoa que expressa um gênero que flui, que os nossos corpos têm que existir nas escolas. Tem que se falar dos nossos corpos, das identidades e dos nossos afetos no ambiente escolar. Então este vídeo manifesto, ele é focado nisso, o clipe ele tem dois momentos, então tem um momento que a gente homenageia os LGBTs que foram assassinados durante o um ano passado uh, e a gente traz reivindicações. Ele vai contar com a participação da minha mãe, que foi é uma pessoa fundamental na minha construção e aprendeu junto comigo a desconstruir uma série de coisas para trazer essa questão familiar para a pessoa LGBT, o quanto isso é importante. Então, ele toca na questão da base nacional comum curricular, ele toca na questão do apoio familiar, e ele também vai trazer na sua narrativa a sugestão de pauta legislativa 42-2017, que está abrindo aí o caminho para que a gente volte a chegar ao ponto de estabelecer um PL que criminalize a LGBTfobia e o assassinato de LGBTs em âmbito federal. O vídeo manifesto de Us vai ser gravado na Praça dos Andradas, na cidade de Santos. A Praça dos Andradas, aqui para a região da Baixada Santista, especialmente para Santos, é um território de resistência, é um lugar de ocupação artística de ocupação, de resistência de movimentos sociais, é onde muitos atos acontecem de reivindicação por políticas públicas, de reivindicação de busca de espaço de direito. Nós, na gravação, essa gravação vai ser uma convocatória geral para as pessoas LGBTs, para as pessoas aliadas, para a galera aí, para todo mundo aí da Baixada Santista que enxerga nessa causa e nessa pauta é algo importante e que toma para si, para as pessoas virem participar, para a gente fazer um ato público de quais são as nossas pautas neste ano eleitoral. Eu não tenho vergonha de falar, é pautado no ano eleitoral. Em que plano de governo os nossos corpos vão estar? Em que plano de governo caminhos para que nós não sejamos mais assassinados simplesmente por sermos assim, por nascermos assim, em quais planos de governo isso vai estar posto? Qual plano de governo vai ter coragem de dizer, sim, a narrativa LGBT, o respeito à diversidade de gênero, o respeito às identidades e o respeito à orientação sexual das pessoas, tem que ser pauta de colégio. Isso tem que ser debatido dentro da escola. Então eu deixo o um convite a todos, todas e todos. Esse clipe vai ser gravado em Santos, na Praça dos Andradas reivindicando o nosso direito, o nosso corpo e o respeito ao nosso corpo. Vocês podem colaborar, é uma livre colaboração e ajudar que essa equipe que está dedicada, é, que a gente consiga fazer da melhor forma possível a gravação desse vídeo manifesto. Com meu soro puro, pinto melodias, minha mãe é poeta e eu